Eu não sei se a pandemia influenciou de alguma forma, se o estado emocional das pessoas leva eles a, a gastarem mais ou não, mas o que está acontecendo nesse endividamento? Olha, você acertou. O estado emocional, devido à pandemia, também afetou. Uhum. Né? As pessoas não vão ao shopping, mas o shopping está dentro do seu celular. Pois é, eu fiquei pensando nisso. Computador. Às vezes a pessoa está literalmente presa dentro de casa, né? mas acaba tendo muito acesso pelo virtual. Isso. Hum. Então, assim, um dos vilões, né, é esse consumo compulsivo. Tá. E ele ocorre quando? Quando a gente vai dar aquela olhadinha. Hum, a pessoa tá relaxando, tá fazendo isso. nada. Agora eu parei, eu vou, deixa eu olhar aqui uma blusa, alguma coisa. Daí o que acontece? Volta a trabalhar, mas começa a receber propaganda. Propaganda. Hum, e isso vai martelando na mente. Então aquela pessoa, ela acaba caindo num outro golpe, hum. que ela mesma proporciona, que é a lei do merecimento. Hum... Já que ela pesquisou a blusinha e não queria, não queria, só pesquisou por pesquisar. Certo. Aí a propaganda... Mano, já identificou. Já identificou. Aí o que acontece agora, sabe ah, uma coisa, Carol, eu mereço aquela blusa. Hum, ficou Aí, na cabeça. Ficou na cabeça e compra. Uhum. Então esse consumo acaba acontecendo porque foi simp simplesmente procurar uhum. algo que nem queria comprar. Na, na sua opinião, é, é uma questão de tempo a pessoa, quando ela vai atrás de um produto ou serviço, mesmo que ela tenha conseguido falar um não naquele momento. Uhum. É uma questão de tempo depois para ela comprar, sendo que fica na cabeça Sim. e essas propagandas. Sim, com certeza. O problema é assim, é, nós estamos aí com quase 80% das famílias endividadas, principal hum, 80 vilão... 80% das famílias? Isso, Brasil. Nunca ah. chegamos a esse número, ele é Nossa, é muito assustador. alto, quase todo mundo, tipo... E das dívidas dos brasileiros também, quase 80% é cartão de crédito. Quase 80% cartão de crédito. Pela facilidade, né? Então tem um, então, tem um vínculo aí, porque a, a compra virtual geralmente se paga no cartão de crédito, não 100%, né? Tem outras uhum. formas. Uhum. Mas é, será que tem uma relação desse crescimento do consumo online com o, o cartão de crédito que está vinculado ali? Sim. É? Tem porque, assim, até é, hoje você abre conta corrente muito rápida. Sim. Na antigamente, a gente tinha que ir no banco lá. Agora não precisa. Agora é mais Manda fácil, foto, né? manda o outro. E daqui a pouco vem a mensagem, quer um cartão de crédito? Aí a pessoa, opa, olha que bacana, né? Uhum. Aí já recebe um limite. Uhum. Ela nem sabe lidar com o salário, imagina lidar com um limite de cartão. Sim. Aí o que acontece agora? Começa a chegar as mensagens. A propaganda, compra isso aqui em 10 vezes de 10, passou o cartão. Uhum. O próximo, 10 vezes de 20, passa o cartão. E aí pouco. vai perdendo a conta, porque são coisinhas pequenas, uhum. você fala assim, ah, mas 8, 10 reais, 12 reais, porque tem isso, né? Tem é, um, o, o comp... um parcelamento, assim, de coisa barata também, muitas vezes, a pessoa isso. não ver pagar, né? Ou não que... ver fazer a dívida, na verdade. É, que né? é o consumidor compulsivo, então ele precisa hum. comprar alguma coisinha sempre. Então ele não sente isso. Aí nós... Não...